Muito bem, gravando! Ah, moleque! Ah, moleque! Prepare-se! Vem pra live! Saudação, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! No vídeo de hoje, vamos acompanhar nossa festa de comemoração aos 3 anos do canal! Então, prepare-se! VENHA! Links na descrição do vídeo! VENHA!